Muitos de nós é, acaba, acaba, acabamos né, de ter um cartão de crédito, e pode ser que ele seja um cartão de crédito com cashback, com pontos, ou até mesmo não ter nenhum cartão de crédito. Eu só trabalho com Pix, eu não tenho cartão de crédito, eu não, nunca trabalhei com isso, eu tenho um pouco de receio de ter, acontece. Ou até mesmo o único cartão que eu tenho é da Casa Bahia, ou um cartão do Magazine Luiza como esse daqui. Então assim, o que eu vou explicar para vocês aqui, todos, sem exceção, prestem bem atenção. Todos, sem exceção, podem participar do que tudo que eu vou falar aqui agora. E cada estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão usar o cartão melhor que você tem. Então nós estamos no, no meio de março, no dia hoje que que é? Hoje é dia hoje é dia 14 de março, no meio do mês. Tá? Então, o, qual é o melhor cartão que eu uso? Você vai usar aquele melhor que há a possibilidade. Primeiro, a regra do jogo é: o melhor cartão que eu tenho em casa que me dá a possibilidade de usar o cartão e dobrar. Eu quero mostrar para vocês aqui e falar para vocês para vocês terem noção do tão grande é a situação do mercado em termos de conhecimento. Só para você ter uma ideia, se você acha que você é amador, que você não sabe de nada, você pode estar tá tranquilo que da mesma forma que você não tem grandes conhecimento, muitos como você também não têm. Vou dar um exemplo para você de hoje que aconteceu. Eu estava conversando com uma gerente do banco, gerente do banco de alta renda, e ela me falou assim: Leandro, eu vou viajar e tal. E eu usei aquelas suas dicas. E a nossa gerente regional, gerente regional e gerente geral, usou a estratégia que você deu em dezembro para viajar. Nós foi super válido, usamos elas VIPs e tal. E, e quando foi hoje, ela me falou que teve uma promoção do Esfera e não sabíamos é, como fazer para transferir e ganhar esses pontos dobrados. Então, é, isso que eu estou falando para vocês, por mais que você fale todos os dias a situação, cada dia é um dia diferente do outro. E todo dia é um dia de aprendizado. Pelo menos para mim, que eu faço a live, quando eu falo do tema que eu vou buscar, eu sempre busco conhecimento para trazer para vocês, para eu poder aprender junto. Quando eu não, nunca vi a situação e eu vou falar desse assunto, primeiro eu vou buscar ele. Né? Eu testo no site, se eu conseguir fazer, eu vou e falo, né? Então, isso que eu vou mostrar para vocês que agora é simplesmente a mudança de comportamento, né? Então, eu tive essa mudança ao longo dos meus anos de, de, de, de trabalho, porque isso veio me fazendo eu crescer, né? E também, quando eu trabalhava na rede de lojas pernambucanas, eu, lembro, eu me lembro num um evento numa, no, no, na Universidade Comendadeira em Lem, na Lundgren, lá no Campo Olimpo, é, do lado da Sharp, antiga Sharp, tem uma faculdade lá da Pernambucana, chama Universidade Comendadora Helena Lundgren. E lá nós vimos um, um lançamento do cartão Mastercard Pernambucanas pela primeira vez. E foi chamado é, para a palestra todos os gerentes do Brasil inteiro. E naquela ocasião ouvi uma pergunta da Elo, a, a Elo e a Mastercard estavam chegando ali, mas a Mastercard primeiro. E a Mastercard falou é, para o gerente e pergunta o microfone. Se algum gerente sabia do benefício que o cartão tinha, e naquela época, alguns gerentes, amigos meus, eu sabia, eles tinham aquele cartão Style do Santander Platinum e outros tinham o Elite do Santander é, Platinum e outros tinham o Mastercard Black do Citibank na sua carteira. E eu lembro que eu perguntei para ele se ele sabia os benefícios que tinha o cartão de crédito: 100% naquela época, nenhum sabia como usar os benefícios do cartão. Sequer o cliente do Citibank sabia que ele podia usar a sala VIP Advantage da época, tampouco usar os cartões Citi fora do país com benefícios, até mesmo transfer de graça na época existia pelo Citibank. Então eu tô falando isso para vocês entenderem que é, a estratégia que nós usamos, cada um tem o seu perfil. E você vai montar de acordo com o que você tem. Então você não pode se comparar comigo, ou comparar com o Zé, com o fulano, que usa C6 Bank, que usa a Express, que usa o The Platinum Cartão. Você vai pegar na sua carteira, você vai olhar na sua bolsa e vai encontrar o melhor cartão. Qual é o seu melhor cartão? Ah, o meu melhor cartão é o Gold do Inter. Ah, o meu melhor cartão é o Magazine Luiza Platinum. Ah, o meu melhor cartão é o Elo Diners. Ou seja, aquele melhor que você tiver você vai começar a fazer a estratégia dele. Porque esse cartão, se você usar ele bem, bem usado, é, se ele pontua, você sabe que seus pontos podem dobrar. Né? Então, dependendo do, do banco, do cartão que você tem, você vai ganhar pontos passando o cartão, você vai ganhar pontos comprando no Shopping Parceiro, você vai ganhar pontos trocando produtos e ganhando cashback. Ou seja, existem várias formas de você ganhar uma, duas, três vezes o mesmo produto no mesmo site, tá? Então, a, a, vai depender muito da forma que você for agir para comprar, tá? E cuidado muito de entender assim, ah, eu, vou, eu estou economizando. Ao invés de você estar economizando, você acha que realmente você está economizando, Preste bem a palavra que eu vou dizer aqui agora. Você acha que você está economizando e você está, na verdade, economizando. Né? É diferente do economizar e o economizar. Né? Então preste muita atenção para você não cometer esses erros aí que existem. Tá? Bem, uma da, da, das dicas de ter o cartão de crédito, você usar e ganhar pontos e milhas e depois juntar e viajar, é você ter a consciência de tudo que eu for usar, eu vou usar o cartão de crédito. Então eu já mostrei para o pessoal do grupo do Black Car, eu indo tomar café, eu tiro foto do cartão tomando um cafezinho. Ah, mas eu tinha vergonha. Não, você não tem que ter vergonha, você tem que usar. Lembre-se que a cada um real vai te dar dois pontos dois reais, um ponto. Um dólar, cinco pontos, um dólar, quatro pontos, um dólar, três pontos, um dólar, dois pontos. Então, se você gastar seis reais, o cafezinho custa quanto? R$ 6,90. Então, um cafezinho te dá cinco pontos. Esses pontos dobram, vira dez. Se o seu cartão é o American Express Green, como esse daqui, um dólar vale um ponto, no dobra vale dois. Então, se um dólar vale dois pontos no dobra tá se é um cartão diners vale 2.2 do Bradesco no dobra vale 4.4 tá se é um cartão Gold do Bradesco 1.2 no dobra 4 é 2.4 né se seu cartão é um cartão é, The One Mastercard Black The One ou seja é no dobra ele vira 6 né? e assim sucessivamente tá todos os cartões tem que ter essa ideia que o que você gastar no dobra vale dois tá então se você passar o cafezinho um dólar vai valer a ah, o dobro dos seus pontos mesmo ele falando que vale dois pontos uma promoção bonificada vira dois então quatro tá